Para que, que o sábio ouvirá? Para entender provérbios e a sua interpretação. As palavras dos sábios e as suas proposições. Quer dizer, o próprio sábio também deve ouvir e crescer em conhecimento para entender provérbios e a sua interpretação. Noutra outra versão é assim: Para entender parábolas e as proposições dos sábios. Tem uma outra versão ainda que diz que entender a alegoria. Quer dizer, quando eu vi Jesus falando que ele abriria a boca dele em parábola Para falar coisas ocultas desde a fundação do mundo Eu digo, opa, tem alguma coisa interessante aqui